Vamos checar esse perímetro bem checado, hein? Dentro das covinhas e tudo mais. O cabelo não tem medo não. Ele abre as covas e bico essas caveiras também, se elas levantarem. Ah. Tranquilo. Ó. Primeiro socorro. Oh, meu Deus. Eu adoro quando já vem feitinho assim. Rapaziada, vai ter vai ter alguma coisa aqui super gigante. Tem um espaço para treta. Tá dando item. Vai abrir uma caixinha de sarcófagas dessa daí. O cabrinha já tá ligado. Exatamente. Oh, Rapaziada. Como é que é o negócio aqui? Ó, tem uma. Antes de mais, vamos só pegar o bichinho aqui. Ó, larval, olha o tamanho desse larval. Não temos a bombinha, hein? Isso é mal. Equipe o pau, tio. Equipe o pau. Oh, meu Deus, eu sabia. Ah, tira no gordo, ô oh, louco. Oh, meu Deus. Eu tiro no gordo. Oh! outro. o oh, é um bicho aqui atrás de mim? Rapaziada. Tirando o gordo e Eu sabia que eles iam ressuscitar da, da caverninha aqui, tio Oh, meu Deus, vale... olha isso não, esse aqui não posso gastar Tem que gastar no gordo Oh, gordo Oh, oh meu Deus, oh, não vai ter como passar esse aqui, não Ele é praça Ai, ah, vocês já marcam, tio, ó eu Já bate os zóio dele Vap Oh, meu, tem um monte Rapaz, eu até correr. Rapaz, eu não tenho bomba Ixi oh, meu, o jogo não deu bomba não, hein Não tem como quebrar eu Já tá ligado, já tô ligado oh, o gordo Rapaz, eu, o gordo vomita, hein, só pra, Só pra te avisar é correr bater, Ô oh, meu... Peraí tio, peraí, peraí. Como que a gente vai matar esses caras tio? Ó, oh, primeiro esse... Ô oh, gordo! Oh meu Deus, ele queima! Rapaziada, toma esse spray, não me deixa essaço. Rapaziada, não vai, não vai ter como passar não tio. O gordo busca você de longe. Não temos bombas. Não temos pau do amor. Oh meu Deus, ele tá atacando e tá catarrando! É... Rapaziada, é agora, tio, é agora, ó, o primeiro Loki vem, ó, ó, balança ele, beleza Pô, o Gordo altamente tira no Gordo gigante Oh, meu Deus Ó, oh, já deu nocaute no cara aqui, hein, Loki Primeiro já foi Rapaziada, é, é uma treta longa essa aqui, é chefe, tio, é igual o chefe Tirando o Gordo é super gordo e profissional nas treta. Ó, você não dá risada na minha cara, hein, tio Meu Deus, e aí? E aí? Tô defendendo seu catálogo. gordinho Bate nessa barriga dele, tio Vamos ver se sua barriga é forte mesmo Rapaziada, tá vomitando forte, hein Nossa senhora, náuseas e tudo mais Jogando todo o seu catarro no meu olho Rapaziada, o é rápido, tio. Ó, ó, Esse aqui cai, tio Esse aqui, ó Todo franzino, tio Vai derrapar Beleza O que que acontece? Oh, o oh, que? Oh, ele acerta lá do outro lado, tio Rapaziada, o cara ficou alejadinho, mas só para relembrar que você tá ligado que os aleijadinhos é periculoso também Sim Rapaziada, precisava de uma bomba, hein O jogo é pilantra O jogo, dá uma bomba pra nós, aí Oh, meu Deus, ele já tá aqui, ele é rápido <risos> Rapaziada, não tem para onde fugir, tio, é a treta mesmo Olha, Jadinho, é, é de moda! Olha o seu crânio balançando! Rapaziada, sobrou só o tiranovoro. O que que acontece? Se inscreve aí, tio! de longe, ó. Oh, oh, oh. Olha só, tio! Que astúcia desse menino! Rapaziada, o Cabernet não conferiu se ele ainda tem uns sprayzinho, hein? Vamos conferir aqui. Oh, tem dois, eu tenho. Dá, dá para bater um pouco nele, hein? Vamos ter que balançar ele por trás, tio. Será que tem como pegar ele? Ó, ó, ó. bom a bundinha dele, ó. Oh. Oi, tiozinho! Ô oh, meu Deus, peraí, Ô! Oh, toma! Oh, xarope! Rapaziada, não ter como bater nele por trás, ele é altamente profissional do Taekwondo, hein? Ô! Oh. É, vamos pegar ele por aqui, ó. Ai, celular! Ô, meu, ele é forte, hein? É forte. Ai, oh, você Bate nele! Arranca logo essa obturação dele! Isso! Nossa! Ai, Goginha! Você tá de boa! Oh, meu Deus! Rapaziada, pegamos ele, tio. Pegamos dentro do ciclopes dele. Oh, tiozinho, cai, pelo amor de Deus! Ele bate muito forte, é muito resistente, tio. Oh, meu Deus! Corre, tio. Corre que ele é forte. Rapaziada, eu pensei que eu tinha pegado ele encurralado, hein? Simplesmente levantou, vomitando já dentro do meu olho. Vamos tentar pegar ele por trás de novo, fazer uma macilada contra ele, hein? Ele vira rápido! Aí você marca, hein, vai errar o catarrão Ó, oh, é bater rodando, tio, ó oh, Ninguém bate rodando igual caverninha, assim Já viu isso antes da sua vida? Ô, oh, meu, é bate rodando, gordinho Rapaziada, se bater rodando o gordinho já era, tio Peguei as banhas, tio, ó, oh, ó, oh, oh. bate dançando nele, ó oh. Ó. Oh. E aí, gordinho, essa você não esperava, né, tio Essa você não esperava Rapaziada, quanto soco eu vou ter queimar nesse otário Ô, oh, gordinho, aí, tio, ó oh. Rapaziada É a tática, tio, bater dançando Bate... O explode? Telis... <risos> Rapaziada, eu tô indo injuriado desse game, hein? Os caras não dão item, tranca você com um Tiranogordo Rex altamente periculoso que aguenta mais ou menos 180 socos do melhor boxeador da terra. Depois da treta, o que, que ele faz, tio? Explode dentro do seu olho. Rapaziada, eu tô calmo, hein? Estou prestes a queimar e meter fogo não somente no videogame, mas também na casa. Rapaziada! Ah! Calma agora, calma, calma, calma, passamos. Para que a treta? Beleza. Rapaziada, relembrando, sobrou uns itenzinhos ainda, hein? Temos um xarope do amor, temos altos boxeador nível 1 um, e nível 2. Temos as minhoquinhas, só precisamos achar os fluidos químicos. Para fazer nossas armas, hein? Tá, tá tranquilo. Beleza, rapaziada. Opa, peraí, tio. Ó, outro boxeadorzinho nível 2. adoro isso. Beleza. Rapaziada, vou entrar aqui. É o que sobrou. Oh, meu Deus. Porta dupla. Rapaziada, você já tá ligado, né? Porta dupla, container. É, é, é uma cilada, tio. Só pode. Antes de mais nada, não vá seco na Zoe, tio. Por quê? A Zoe vai te zoar. Vamos simplesmente procurar os itens aqui. O é, é, é o que sobrou, hein? Oh! Oh, meu, eu sabia que era cilada, tio. Não marca! Ó, oh, parou! Oh, meu, peraí, Peraí! O quê? O quê? Jack? What the fuck? Oh, meu Deus, oh, pois é o oh. Jack! Rapaziada, ele. É o Jack? O próprio caboclo que ele é o meu. Rapaziada, segredos atrás de segredos, hein? Era o Jack. Rapaziada, é, oh! ele tá me enterrando vivo. Rapaziada, outra revelação, hein? Don't do it! Don't you touch O que você pode fazer comigo? Jack! Oh, meu Deus! Rapaziada, ah! ]esto, estou <risos> suando. Essa história está me emocionando. Está me deixando com adrenalinas inesperadas. Rapaziada, estamos vivos ainda, tio. Por alguma razão, okay, yeah, Jack, estamos boy. vivos. Rapaziada, revelações, hein? O Jack é simplesmente um boxeador turbo. E outra revelação é que somos nada mais, nada menos que irmão dele. Beleza. Seguindo esse pensamento, rapaziada, já, já rolou altos caras da Umbrella aqui. Que pararam nesse mesmo local, hein? Oh, oh, oh, Rapaziada. Oh! Rapaziada, quando tem um momento assim, vape. Rapaziada, momento crucial do game, hein? ó oh, tem dois caminhos, hein? Um deles deve conter item. Rapaziada, tá rolando um tiro alto ali. Eu desconfio que seja o Chris, hein? Perdido na mata. Vou, vou. O que? Já tio? Oh, meu Deus. Espero que não seja aqui, pelo amor... O que família? Oh. Rapaziada, é correr tio, oh. todo mundo junto marchando, tio. é a marcha da lei hein? Rapaziada, sai fora tio, sai correndo tio. É mais ou menos a família inteira atrás de nós Rapaziada, quer ver não dá pra, pra quebrar a porta? Eu queimo o videogame, Queimo, Ó, ó Queimo! Você não pode quebrar isso com as mãos Rapaziada, Essa é salva a porta altamente profissional Para ter a família inteira, não temos bombas Tão brincando de, de pega pega aqui na selva, tio. Vamos dar um jeito de picar esses desloque, ok? Que... O que? Oh my god! O que é umbrella corporation? The Soco que é isso? Profissional? Não. One of their fancy toys. Oh. Rapaziada, eu tô emocionado demais, viu? Oh, meu Deus! Nossa! Oh! Rapaziada, foi mal! Mas o cavernista simplesmente Cyber Caverninha agora, hein? Oh! Oh, meu Deus! Cai de primeira! <risos> rapaziada, ó, oh, quero ver. Vem, vem, família! Vem, famíliazinha! Vem! Não vem porque é cagão, rapaziada. Ó! Tá... <risos> oh. Surdão, tio! E aí, tio? Tá de boa! Oh, a cabecinha vai explodir, hein? Né? Pode tem está mais dois vários que eu tô ligado. Aí, ó, ó. ó o primeiro já faz chão. Homem é dois em um! Que amor! Que alma, velho! Beleza, rapaziada! Ó. Oh. Oh. oh meu Deus do céu! Tô curtindo demais esse jogo! Beleza, rapaziada! Acalme-se, caverninha! Acalme-se! a musiquinha encorajando o caverninha a ser feliz! Rapaziada, o que, que acontece? Eles deixam você feliz. Oh, Rapaziada, tinha um cara gigante, hein? Beleza. Eles deixam você feliz. Bota uma mus musiquinha encorajante. Te dá um soco em inglês profissional. A partir do momento que você quebra essa porta aqui, ó. ó é 10 segundos de amizade só, tio. Vamos quebrar a porta, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, meu Deus, tem que carregar o ataque. O quê? Ele carrega! Nossa! Oh meu Deus do céu. Para com isso, jogo. Para de me emocionar. E como subir aqui? Antes de mais nada, vou checar esse perímetro aqui embaixo, hein? Ó. Oh. Beleza, não tem nada. Vamos subir e continuar a missão. Rapaziada, eu não sei, tio. Tá muito, tá muito feliz, tio. ou oh, voltando pra casa? Tamo Resident Evil 7! Rapaziada, voltamos pra Resident Evil 7, hein? Ó. Oh. Vamos simplesmente bicudar todo mundo com esse soco inglês, vá, tranquilo, de volta aqui temos o um boneco, simplesmente a família inteira Zoe Baker, quarta série, e o que que acontece? Chapeuzinho, bolinha profissional, pois é, tem, tem um quadro secreto aqui atrás, hein? deve ser o Mano Joe ali Beleza, vamos sair e ver qual é que é desse amor Corre tio, corre que agora a gente tem o braço do amor Tranquilo Olha, o jogo não dá muito item não, hein? Já, já vou avisando Ó, quebra-cabeça, já... Meu, peraí, como é que é o doce? Não tô lembrado não Nem tinha o quebra-cabeça antes? Ó, antes de quebrar tudo aqui, ó, centopeia VAP Centopeia 2 VAP dentro do bolso Código da aranha já está aberto Rapaziada, eu adorei isso aqui, olha isso, ó Se o cara quisesse, ele quebrava a porta e já zerava o jogo Sim. Vamos só checar o perímetro aqui, continuar na casinha. O que? Ô oh, meu, carrega o soco, vai, carrega o soco. Vamos ver qual é que é devo... ah! Ah! Rapaziada, não tem como. aí. Ó, oh, explosão de cabeça, tio. Vai ser mais ou menos assim. Muita baguncinha. Rapaziada, munição de escopeta, hein? Dá quem precisa da escopeta? É você mesmo. Tranquilo, É o que sobrou. Ó, ó, já, acho que já viu uma mão. Olha a mãozinha do cara aqui, tio! Ô oh, meu, já tá esperando, é? Né? Mas eu tenho como abrir a porta carregando? Oh, claro que tem, tio, claro que tem. Olha, ele quer abraçar. Ele abraçou! O que ele morde? Oh, meu Deus ei, ei. Seu Loki, pelo amor de Deus, hein? Nossa, me bateu com a nuvem profissional e tudo. Vamos carregar no máximo, para você largar essa trouxa. Rapaziada, olha o que o doutor faz. Olha o dentista viturando o Loki, ó. é só quem? Não, Zé, olha para mim. Olha! Nossa! Ó, tio, caiu duro, duro no chão. Beleza. Rapaziada. Prosseguindo a ação, temos duas portas, hein? Ó, meu Deus, já tem a família inteira, tio. Aí eu carrego o soco e mando. Eu carrego e mando, tio, ó. <risos> Muito amor demais, tio. É bom você ficar de boa. Beleza. Rapaziada, pisa nesses loques. Antes que ele. Pô, meu Deus, né? ó. Deus! Onde? Rapaziada! Uhum. Oh, está ah, é. Beleza, estamos ligados que aqui dentro tem uma passagem secreta. E aqui volta para o trailer. Mas eu não sei se é por aqui não, hein, tio. Vamos ver, vamos ver se tem item alguma coisa aqui. Achou! Oh meu Deus, gordão! Ai, o gordo, tio! Oh meu Deus! Rapaziada, tava muito feliz. Mas. Oh, a porta tá fechada, tio. Não tem como. Tem que abraçar o tirano gordo. Rapaziada, o que, que acontece? Olha o tanto de munição de -preta aqui, tio. Ô, oh, meu Deus, cadê a escopeta? Vamos ter que carregar no máximo para brincar o olho, tio. Carrega esse soco em inglês no máximo e manda dentro do forquilha dele, hein? Rapaziada, eu não curto não tirar no gordo, hein? Vamos carregar no máximo. Ó. Oh. oh, meu Deus, que vozinha do amor, hein? Beleza. Manda, manda. E oh, aí, meu Deus, aí ele ficou hein? Não deu, não deu para bater dele. O que acontece? Tô saindo fora com o soco inglês e tudo. Fica aí dentro, gordinho. Ó, oh, trancamos ele dentro, ele. Ele tio. mesmo assim ele vomita. Rapaziada, temos local a esquerda ali. Deve ter... Deve conter os itens bons, tio. Opção A Fugir como um covarde. Deixar o Tirano Gordo preso para sempre. Opção B. Ser macho, bicudá-lo e investigar a cena. Opção D queimar a casa, o um videogame, e explodir tudo. Ah, é seu gordo? Vamos somente olhar aqui, vamos, vamos ser um pouquinho de covardinhos e ver qual é que é aqui na frente. Ó, é, é por aqui tio, então vamos, vamos ver chegar lá, vamos fazer a opção B tio. Você é um suficiente? Se não funcionar, a gente faz a opção C, queima a casa com tudo dentro. Aí eu quero ver se esse gordo... O gordo, o gordo trancou! <risos> Fazendo, tirando o gordo, trancou a porta. Vale isso! Falta de respeito para com o caverninha, hein? Rapaziada, é o que sobrou, vou Vamos continuar, então. Demorou, é nóis. Rapaziada, ó, ó. Primeiras impressões. Soldados da Umbrella altamente mortos. Nada engraçado. Rapaziada, tem acampamento aqui. Tá tudo modificado. Cabreirão. Ô, oh, meu. Eu curti esse acampamento, hein? V vomitar devagar que tem os caras lanchando. O quê? É um... Nossa, um negócio gigante, tio. Vai pra dentro da casa. Tio. Assim. Antes de mais nada, tio. Jesus. Vamos checar a cabaninha, tio. Olá, cabaninha é importante. Um o inventário perdido foi para as caixas de item. Como é que é? Rapaziada, temos os itens aqui dentro, hein? Ó, pega tudo de volta, tio. Manual de sobrevivência e tudo mais. Beleza, rapaziada. Oh meu Deus, tá precisando desse fluido clínico, hein? Tava difícil encontrar isso, assim que precisarmos vamos usá-lo Rapaziada, o que que acontece, o cara morreu com um lagostim ah, Lagostim Pegamos o lagostim, tipo, o lagostim matou o cara, tipo Você vê que esses caras são altamente periculosos, hein Vamos simplesmente ler essas informações secretas da Umbrella. Finalmente terminamos a análise de amostras do tecido Que acreditamos ser de Jack Baker A célula exibe uma resistência extraordinária a danos físico e químico O Mutamiceto série E, secreta uma enzima do tipo telomerase através de parede celular, causando ativação anormal da rota ERK para alcançar divisão celular forçada, regenerando rapidamente o tecido danificado. Ou seja, você pode repetir o cara, o cara se regenera, hein? Vamos ficar espertos. Porém, as repetidas divisões celulares causam o colapso da estrutura intracelular, levando ao efeito de lodo. Que observamos nas amostras de tecido coletada. Nossa hipótese atual atribui isso a células alcançando o um limite de high fly. Observação. As amostras dos outros membros da família, a esposa Margarita e o filho Lucas e a filha Zoe não exibem as mesmas propriedades extremamente regenerativas. Os sintomas podem variar de paciente para paciente. São necessário mais estudo. O que acontece tio? O Pai, simplesmente é o mais tenso na treta e parece que o cara é altamente regenerador. Vamos ter treta! Ah, rapaziada, ó. O cara morreu com a bundinha de fora aqui. Nada engraçado. Não, nadinha. Ó, outra parte ficou aqui. Tem três caras da, da Umbrella altamente atrocidados no local. Não me parece ter outra alternativa, hein? Sempre tem os local secreto aqui. Mas me parece que dessa vez não tem nada, hein? Beleza. Rapaziada, sobrou simplesmente esse túnel gigante. Será que tem outra lagostinha aqui? É o que sobrou. Beleza. Passando esse túnel altamente sinistro, voltaremos ao início do jogo. Just Resident Wait, Evil 7. Zoe coming with me. Ó. Oh. Zoe! Melhor Zoe tá aqui, hein? Não vamos ser. V vamos. Vamos preparar pra armadilha, tio. Ó. Oh. Ó. Oh. Tá escutando barulhinho, tio? O cara tá jogando truco aí escondido. Beleza. Antes de mais nada, vamos trocar a ideia, Carlos. O Zoe tá sozinho aqui. Zoe! Zoe! Wake up! Wake up! Oh meu Deus! <risos> oh. Rapaziada, tá... <risos> oh meu Deus! <risos> Homem, ele bate mesmo, hein? Rapaziada, eu vi um sprayzinho ali. Vamos checar o perímetro. Oh, outro spray aqui, beleza. Checa o perímetro! Oh! Pega esse spray rápido, tio. Beleza. Rapaziada, esse cara é altamente profissional na treta e faz espada com o braço! Rapaziada, ó, manda um charge nele, ó, ó. Oh, meu Deus, aí Eu quero o cara o cara resiste, hein? Resiste. Não tem como. Não tem como vazar, não, tio? Oh, meu Deus, sai fora, tio! Ele é bom, ele é forte. O que? Nossa senhora! O que ele pega? Ixi! Rapaziada, é, eu pensei que tinha como defender na moral, tio. Não tem como ele é muito forte. Vai tomar no canal. Levanta, tio, levanta. Isso. Manda. Ô, oh, meu, ele sente também, hein? Tá sentindo que o soco aqui é de ferro, tio. O soco é do mal mesmo, hein? Ô, ah, tá ah, é oh, meu É só a mãozinha do amor, tio. Aqui, ó, carrega. Ai! Ô meu, mandei o um carregado. Ô, oh, meu e aí? Eu defendo com a mãozinha do amor. Manda! O que é? Cadê ele? Rapaziada, é, ele sumiu. Aqui. Manda O que? Ele dá Mas Rapaziada, <risos> toma o chavope, hein? É agora Oh, meu Deus oh, Deixa eu tomar o xarope de boa, tio Oh, meu Deus, ele dá tapa Pera aí, tio. agora você vai levar, tio Vai levar, hein? Não mexe comigo com essa mão profissional Oh, meu Deus, Jack Baker Que aí, é o Jack Baker? Oh, meu Deus, você tá aguentando mesmo, hein? Rapaziada, é soco sem parar aqui, tio Rebeta é esse Loki, carrega Ai oh. E aí, Loki? Tá de boa? Pode mandar, pode mandar que eu tô segurando. Pode mandar que eu tô segurando. Aí, tio, ai, tio. Aí você marcou, hein? Ó. É bater rodando, tio. É aquela estratégia. Rapaziada, esse aqui tá cotovelado, hein? Não é o tiro. O okay. Toma. Toma esse coscar que agora. Ô oh, meu, cansou. Ai, você marca, hein, tio? Ô oh, meu, peraí, ele não cansou, não. Ele tá fingindo. Ele é trapaceiro. E aí, agora você vai levar, hein? Ó. Dentro do seu robô. O okay. quê? Como é, é Rapaziada, ele tá batendo muito forte, hein? Ai, Jack Baker. Rapaziada, ele cambaleou, cambaleou vai levar! Momento, xarope! Momento, xarope! Rapaziada! Ah. Antes de mais nada! Oh meu Deus, acabou o xarope! Acabou o xarope! Ah, vai, ter que fazer um rápido! Rápido, cabelinha, Faz um xarope! Isso, bica! Homem. Até você fazer xarope? Rápido. Isso, ó, oh, tá xaropado! Ai, você errou, hein? Encurrala! Encurrala! Ô oh, seu logo aí? Tá aí tio! Rapaziada, é um por um, tio! O quê? Toma esse jarope! Pois é, acabou o jarope, só pra avisar. Porque ele, ele samba! Ô oh, meu Deus, como que a gente vai matar esse cara aí? É, é do mal, muito do mal! Peraí, aí, peraí. aí, Erra! Isso! Oh meu Deus! Ô oh, meu, ele tá ele é muito astuto! Pilantra! Aí, você levou, tio! Pode cair, pode? Rapaziada Ó, ó, ó, ó Toma Com ah! 50 mil esse, esse charging, hein? Mas é, é bater rodando É o que sobrou Ele, ele rebita demais Bate rodando Isso Isso Ó, ó Esperto O cara não morre Como é nossa? Oh, meu, acabou o lagostinho, acabou tudo! Acabou tudo! Come la... Isso, come o agora, tio! Quero ver agora! Rapaziada, ah, ah, ah, ah. tem que comer mais lagostinha, hein? É o que sobrou, come esse lagostinho! Rápido! Centopéia, tio! Oh, meu, eu tô comendo um centopéia de boa, você vai me bater! Faleceu! Bem. Beleza, estamos de volta aqui, o que é que acontece? O caverninha andou refletindo. Quando o cara cair no chão, tio, vamos usar o socão no máximo, carregado. Vamos ver se ele é forte mesmo. Ó, oh, tem que ter calma, tio. Tem que defender. Ó, oh, um. Beleza, manda. Defende. O oh. cara bate demais. Beleza, errou. Agora. bate oh. Ei. Beleza. Ó, oh, ele mosca. Manda. Ô, oh, meu Deus. E aí, tio? Oh, meu Deus. Ele tá batendo muito. Cadê ele? São Paulo. Rapaziada, toma o um J, toma. Oh, Ai! Agora, tio, agora, ó, oh, ele manda um segundo. Isso! Agora você vai levar, tio! Ó, oh, meu, levei, tio. vai me mosquei. Ai! olha ele não cai mais não, hein? Ó, oh, meu Deus! Muita força, tio, muita força! Ó, oh, vai cair, tio, vai cair agora. Carrega no máximo, ó. Oh. Ó, oh, meu, eu quero ver se que aguenta essa cabeçona aí! Toma! Isso, sabia! Eu sabia, seu Loki Rapaziada, ah, não sabia que dá certo, ó É soquinho, soquinho, ele, ele é tonto Fica tonto, tio, você manda um super carregado nele Oh meu Deus, o caverna tem seus instintos cavernal, tio pode, pode ficar de boa Tô, tô com demais Beleza Rapaziada, é agora, hein Momento Ó, manda uma, ele vai rodar outra vez Aí você manda já do olho Ó Vai esquivar, vai, vai, vamos ver se esquiva mesmo Rapaziada, errou o soco É a pior coisa que o cara pode fazer na frente do caverninho É a sequência inteira Ó, meu Deus, e aí, vai pular? Tá indo bem, tio Ó, rebenta ele de decostas. Rapaziada, e aí? Ó, vai mandar segunda Aí ele mosca, dente Ah, você vai cair, tio Eu tô sentindo isso o oh, pegou, hein? Tio, pegou de raspão, hein? Vamos, vamos para de mentir. Rapaziada, bati e ao mesmo tempo, hein? O que? Rapaziada. Oh, meu Deus, ele tá, ele tá afetando o rir, hein? Ó, oh, é duas. Uma. Oh, Toma o xarope. Para garantir. Pá ficar de boa. Beleza. Uma. Manda a segunda abraçada. Map. Beleza, manda agora, o oh, Ó, boxe internacional cavernístico. Vai, vai ter o teatro. Ó, tô sentindo O que? Vai cair o Carrega Ó, oh, ó, oh, ó oh. Charging complete Foga! Oh, oh, meu Deus Você nunca foi capaz, seu Loki E aí, tipo, levanta aí Fala que você quer mais Fale para mim Pô, meu Deus, aí Já Não, peraí, peraí o cara tá totalmente no começo da treta ainda Esse cara aguenta muito Beleza Oh, meu Deus Ele tá dando um soco mais forte agora hein? Oh, Ele tá pulando esse é mosca, hein, tio? Ó oh. estamos triturando ele. Ó, oh, a defesa de Muay Thai com a mãozinha de ferro. Quero ver se aguenta. Ó. Oh, nas costas. Vamos continuar mandando, vamos! Aí, tio, eu não tô te vendo, hein? Cadê você, tio? Ele tá muito rápido. Uma! Aí errou! Já levou! Rapaziada, tem que ficar defesa, nas defesas, tio, ó. Oh. Cadê ele? Oh meu Deus! Rapaziada, tá batendo forte demais. Eu não tô, vendo, eu tô batendo, tio. Cadê ele? Oh, meu Deus, esse tá banheiro demais, hein, Jack? Oh, meu Deus, esse aguenta não. Oh, charge complete. Charge complete. O quê? Ele aguentou. Mentira, tio, é mentira. O jogo tá mentindo, ele aguentou, tio. Oh, meu Deus. Os... Rapaziada, o cabelinho perdeu a oportunidade de explodir o crânio dele, hein? Oi, tá pegando. Oh, meu Deus, to toma o xaropinho, toma. Oh, pera aí, ele tá trapaceando mesmo, hein? O que? Ele não espera! Vamos esperar eu tomar um xarope, tio? Que trapaceio é esse? Ué, tô, tô, tô, tô quase, tio. Aí ele tá, ele tá sentindo as porradas, tio. Ó, oh, ele tá se fazendo de durão, mas ele tá ligado. Oh, pera aí, tio, pera aí, hein? Oh. Ó, rapaziada. Ô, oh, meu Deus do céu, ele tá, ele tá forte. Ai, eu quero ver, tio! Tio! Vai baixar a cabeça, vai levar. O quê? Toma o Tadin! Peraí, já deu tempo, deu tempo. Ó, é agora. Ó. Ó. Toma! E aí? Ó o Zain! Dentro! Way! Ué! Rapaziada, você viu o Zohin pulando? Rapaziada, você viu o Zohin saindo do, do crânio? Não vi. Ô, oh, jogo massa! Meu Deus, rapaziada, parei. Rapazinha, emocionante, customizado e impetrificado. Rapaziada, tem uma babeia no chão. O Loki já era de uma vez por todas. O saiu do crânio, tio. Eu, eu não acho que tem muita solução com isso. Mas a Zoe está altamente petrificada. Vamos ver vamos ver o que, que vai acontecer, tio. So, hang in there. You got to be all right now. Já! Já! Okay! Tô botagi! My cops are. Joe. What happened, huh? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Pois é, tá muito feliz isso. Go, go, go, go. Don't move. O quê? Get your hands up. Get down! Weapons down. Oh, grease. Oh, grease. down. <gasps> It's all right. You must it be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. Hey, oh, Greece. Oh, Greece. Oh, Greece. Ah, be just fine. I was trapped with those monsters for three years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a gente encontrou ela. Ela é uma criança difícil. Claro. Calma aí. Zoe! Zoe, você está lá? É você! Eu não acredito que você realmente conseguiu. Nós dois fizemos. Você não esqueceu de mim. Eu disse que eu ia enviar ajuda. E eu sempre mantenho minhas promessas. Isso! Obrigada, Ethan. Rapaziada, arrepiou até a forquilha tio, gelina, espingarda e tudo mais, oh meu deus. O que, que acontece, quando você sai com o Ethan, ele promete para Zoe, que ele mandaria ajuda. E o que, que, que acontece, ele ligou pro Chris, telefonema anônimo ali, altamente contactou a equipe do Chuck Norris e acabou mandando-os ao local, você viu que eles simplesmente recrutaram e saíram dali. Sans e salvo. O Caverninha pensou que no final a Zoe ia morrer, tio. O que acontece? O, jogo, o nome do jogo é End of Zoe. Eu pensei que a Zoe ia morrer no final, tio. Você já vê no começo que ela tá toda petrificada e zoaram a Zoe. Eu falei, pronto, a Zoe ia morrer no final, mas não morreu. Rapaziada, vai rolar umas pesquisas aí no canal sobre as séries que a gente vai, vamos fazer. O Caverninha tá ligado que vocês curtem Resident Evil aí, que os Resident Evil estão bombando na caverna, mas... Tem outros games altamente profissionais também Então o Caverninha vai jogar os games na tela No começo dos vídeos Vamos ficar ligado e voltar, hein Nem preciso falar do game aqui, rapaziada O game é muito massa Te vejo na próxima, hein Aqui e na nossa caverna Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like De compartilhar com aquele seu primo mais chato E te vejo na próxima, hein Totalmente na nossa caverna Rapaziada, paz na caverna